Desocupado Tamo junto, hein Obrigado aí pelo carinho Mesmo sem vídeo O pessoal tá se inscrevendo, né, irmão? É É, mas oh. tem uns vídeos besta lá Não tem o que fazer mesmo Ó, agora vamos lá Vamos lá Tivemos um B.O.zinho aí, né, irmão? Tiramos. Perdemos uma parte do vídeo, né? Perdemos A câmera morreu A outra GoProzinha que nós gente tinha arrumado aí morreu Já era <risos> Foi saco Aí, perdemos uma parte Então, ó Vocês vão ter que prestar bem atenção Porque vai ter uma parte com o coletor pronto, quase pronto E tem a outra parte do meio para frente Que vai ser onde a gente começa a dar tampinha aqui É, é isso Dar tampinha aqui pra frente, ele vai estar tá desmontado Então agora eu vou explicar para vocês como é que eu faço essa maconha aqui Essas coisinhas aqui, tudo certinho, beleza? Então vamos começar <risos> de onde? Do começo Do começo, lógico Então vamos lá, ó Ingredientes para essa receita Puta, esqueci do papelãozinho, hein, irmão. Hum, isso aqui o papelão. Caramba, fodeu. Mas não vai chegar lá. Ó. Tem mais um, isso aqui de papelãozinho. O que que acontece? Tô olhando pra ver se tem um papelãozinho, mas não tem um Lazare. lasanha. Você jogou Ah, assim? tem um ali, ó. Olha isso. Segura essa, já vi, hein. ó. Fazer, né? Aê, tá então, então vamos lá pessoal, o que, que nós vamos precisar? Um coletor MI, certo? É. Isso aqui, quem que vai fazer isso aqui? Quem de alguma maneira for precisar. Cara, tem um Corsa, tem um Opala, tem um Gol CHT, não tem um coletor legal para pôr uma injeção? Faz você. Simples assim. Eu tive que fazer isso aqui porque. Caso que o meu coletor tava pegando no um capô, assim, né? Que eu tava fazendo uns negócios meio diferentão, lá Aí eu falei, vou diminuir o coletor o que eu fiz? Fui lá e cortei Puta, fita tá até aqui no bolso, ó Ah, na outra parte eu explico como é que corta, né? Explico Então eu não vou explicar agora, não Na outra parte vocês vão ver Catei o coletor e cortei Eu falei, vou cortar aqui e vou diminuir ele Só que daí, ideia, vai, ideia, vem Surgiu a ideia de fazer um pleno Falei, pô, não vou comprar o alumínio e gastar dinheiro Sem saber se vai dar certo Aí, o que que eu fiz? Catei esse pedaço aqui, ó Falei, preciso de um molde Tem mais perto aqui, irmão? Vem cá, gente. chega pertinho Sem oh, quebrar, faça o outro Falei, preciso fazer um molde, né? Uhum. Ó Que bota aqui E vem Risca Pra fazer um molde, né? Puta eu coloquei errado aqui atrás, ó Mas tá bom, ainda vai dar pra entender Tirou o molde Pera aí, não tirei ainda <risos> Tô tirando Ó Mais ou menos isso aqui, certo? Vocês vão entender Fiz o molde Ó, acordamos Nossa senhora Aí o que que eu fiz? Catei a tesoura, né? Vim aqui e cortei, né? Deixei, cortei essa parte aqui, tudinho Fiz o molde. Certo? Certo. Deixa eu pegar a coisa ali para explicar como é que eu fiz. O cano de esgoto. Ó, catei o um cano de esgoto. Tá fedido aí, mano? Deixa eu ver. <risos> não tá usado ainda não. Tá <risos> sujo. Não, não foi cagado ainda não. Ó, catei o cano de esgoto, aí coloquei o molde aqui, catei a caneta e risquei. Certo? Certo. Aí risquei, pá. Vamos dizer que foi assim que eu risquei, né? Sim. Risquei, O que que tá tremendo? Tem gente ligando? É. Quem tá te ligando, filha da puta? Vai. Contatinho, né? Faz contatinho, né? Ó. Cortei com a tico, tico aqui, ó. Que é mais fácil de cortar, certo? Fiz o molde. Aí eu vim, encaixei um o molde aqui, ó. Pau. Tirei todas as medidas, eu falei, mano, acho que vai funcionar. Hum. Né? Cuidado aí, meu. Sai daí que ela tem que aparecer logo agora? Aí falei, vai funcionar. Vou comprar um tubo de alumínio agora. Aí entrei no Mercado Livre, comecei a pintar e Coloquei lá tubo de alumínio de 4 polegadas. Esse aqui tem 4 polegadas. Comprei esse aqui, 25 reais eu paguei. Ó. Ele vem 40 centímetros. Cadê os outros pedaços em monstro? É que uma limpada aqui hoje. Aí as coisas vão as coisas fora, né? É. É? É. Olha, vinha 40 centímetros Tinha mais um pedacinho aqui Comprei 25 pilas Tô no lucro O mesmo esquema que eu fiz ali, eu fiz aqui né? Coloquei o um moldidinho, cortei e tal Aí já comecei a produzir a, a coisa Só que o que que acontece Ele é redondo Aqui tá amassadinho por causa que eu tava gravando outra parte Mas eu vou tentar explicar pra vocês Como que eu fiz Se eu colocar ele redondinho aqui, ó o que que vai acontecer, né? Vai ficar esse dentão pra baixo, ó. E não pode ficar esse dentão. Aí o que que eu fiz? Falei, vou ter que dar um jeito de deixar ele reto. Ó como é que ele ficou ali, ó. Tá vendo, ó? Reta, essa parte reta aqui, ó. Como que eu fiz pra deixar essa parte reta? Beleza. Ó, ah, tem uma cantoneirona aqui. Que eu comprei no... cantoneiro Comprei no desmanche, certo? Desmanche não, foi um velho shopping. Isso aqui é pra deixar ele reto, hein? O é que eu fiz? Enfiei o tubo inteiro aqui dentro, ó. Tá. E imagina que o tubo é sua mulher e toma, né? Entendeu? Ó, ficou retinho. Acontece. Aí a outra parte fica aqui, Certo? Por quê? É importante que ele não tenha dente pra cima aqui, ó. Não. Essa coisa aqui não, não dê ressalto aqui, ó. Quando soldou aqui, ele ficou um pouquinho pra cima aqui, ó. Ficou bastante até pra cima. Aí eu fui e fiz umas ferramentinhas, ó. Rebolinho. Soldadinho pra ele ficar maior, pra alcançar lá no fundo, ó. Na furadeira. E fui, ó. Dá um trabalho desgraçado fazer isso aqui. Mas é importante deixar tudo bem li... rentezinho aqui. Senão ele dá turbilhão de ar lá dentro e você perde... Compressão. Não, não é compressão, não. Sei lá. Performance. Hum. Entendeu? Aí, beleza. Mandei soldar isso aqui, ó. Gastei 200 pila pra soldar tudo aqui, ó. Soldou aqui. É que eu já dei os acabamentinhos. O Soldou próximo aqui. vídeo vai mostrar como... É, aí na outra parte já, já tá mostrando tudo. Soldou aqui... Soldou aqui. Eu gravei soldando lá também, né? No, no coisa. Sim. Acho que é isso, né? É. Daí daqui da, da pra frente já dá pra já entender tem. melhor, né? Já. Fazendo a tampinha aqui. Sim. Fazendo a outra parte. Então Sim. é isso, né? É isso. Fica com a outra parte aí que infelizmente nós tivemos que fazer desse jeito, tá bom? É nóis. Aí pessoal, ó. Soldando o coletorzão. A Argentina tá aqui na base. Ó, tá ficando bom? Será? É maluco. Vou deixar o telefone dele aí, hein, meu? Pra quem tiver interessado em fazer solda, pode ser solda de tudo tipo. Tem máquina da NASA aqui, ó. Tem essa, tem aquela ali, MIG. Tem uma outra ali, ó. Solda por bosta. O cara é bom, preço bom. Atendimento bom. Só é argentino, mas tá bom. Vou ter uma máquina dessa, viu, mano? Puta que pariu, mano. Que negócio legal, ó. Ah, finou. Tá vendo? Viu a grossura da bosta? Aí, com o moldezinho recortadinho, vai botar aqui. Vai riscar. E aí vai fazer, ó Eu fiz um aqui ó, Fiz um aqui e fiz um aqui Só que um não deu certo, ó Esse aqui falhou Mas aí, beleza Colocou o molde aqui e tal Lindamente Fiz a tampinha daqui, ó. certo? Ó, tem a tampinha daqui é. aqui mesmo Colei aqui, ó, com fita crepezinha tal Pra ficar no lugarzinho bonitinho Aí, o que acontece? Dependendo da borboleta que a pessoa for usar, eu vou usar o que? Vou usar essa borboleta aqui, ó. Porque eu já tinha ela. Entendeu? Hum. Então ela não tem como parafusar. Então o que que eu vou fazer? Eu vou soldar ela aqui, ó. Certo? Só que o que que acontece? Se eu precisar tirar ela um dia, eu vou se foder. Porque daí não vai ter como. <risos> o ideal é o quê? Pegar a borboletinha fazer os furos aqui, né, Para tá? fazer a rosquinha, de acordo com a borboleta que for usar, e beleza, aí eu fiz o tampãozinho daqui, ó, aí esse tampãozinho vai aqui, ó, ele encaixa aqui, tá, aí essa borboletinha vai soldadinha aqui, beleza, já tem o coletor, Uhul, certo? Palmas. Como que eu fiz esse furo aqui, me fala, como não te interessa. Ó, o <risos> que acontece? <risos> peguei uma broquinha, marquei o tamanho do furo aqui, ó. Coloquei essa coisa aqui em cima, ó. Ó, tá vendo lá? ó, Tá certinho. Risquei o tamanho da borboleta. Peguei a, uma broquinha, pode ser qualquer medida. E fui furando, ó. Fui furaninho. Barulhinho é que, é que é o legal. pedaço não tá aqui, bicho. Não ia te mostrar. Hum. Eu devo ter jogado fora já. Mas dá é pra entender. Ó. Furei. Fui furaninho, furaninho, furaninho, furaninho. Aí catei uma broquinha um pouco mais grossa e fui furando em cima do furo, até ele sair. Beleza. Aí ficou um monte de rebarba aqui, né? Ó, tá até, ó, o rebolinho como é que tá, ó. Rebolo de pedra rosa. Você vem com o rebolinho e, ó, come. Aí mesmo assim ele vai ficar meio riscadão feião. O que que você faz? Pega esse rebolinho de flap, ó. É tudo baratinho, ó. Esse rebolinho aqui, ó, é R$2,00. Esse aqui é R$3,50. Aí você vem com o rebolinho aqui, ó. Na, na furadeira. Pau, já era. Fica assim, ó. Perfeito. Tá. Quem vê pensa que foi cortado no. no, no... Torno. Foda, hein, Aí, beleza. <risos> é basicamente é isso. Será que tem mais alguma coisa pra falar? Irmão? Acho que é isso, né? Qual é a dúvida? Ah não, peraí. O que, que vai acontecer? Uhum. Como eu não tenho máquina de solda de alumínio, eu vou levar lá no meu amigo argentino. Me cobrou duzentos reais pra fazer essa coisa, certo? Toda solda. Tudo. Tudo, tudo aqui, ó. Vai soldar, eu achava que ia ficar muito mais caro, mas não. Vai soldar aqui, vai soldar as tampas, certo? Vai soldar as tampas, vai soldar a borboletinha aqui, vai soldar essa coisa aqui, ó. Pá, já era. Toda essa solda duzentão ele cobrou, eu achei bem barato. É, mas se tivesse Aí... uma máquina ia ser legal, né? Ah, mas daí é sonhar demais, né? Mas tudo bem. Quem de um, Quem sabe o nós alcança, né? A máquina, filma a nossa máquina aí, irmão. Isso faz milagre com essa máquina, olha, hein? Ó, <risos> oh, eu vou ligar pra o oh, barulho. Ah, tá de brincadeira. Faz milagre, mas é o que tá tendo, beleza? Aí eu vou ver se eu dou uma filmadinha lá, vou ver se ele me autoriza a filmar. E se ele. E eu vou deixar o telefone dele na descrição também. Você sabe deixar na descrição. Eu, eu acho que eu sei então, Se não souber também, se lasca Aí eu vou deixar o telefone dele lá na descrição, beleza? Pra Bem... quem quiser fazer uma saldinha Faz solda de tudo, é Como o nome daquele outro ferro lá? Ferro fundido, alumínio, inox, latão <risos> Tudo, você pensou Mãe... ferro fundido, né? <risos> Poxa, Não pensei o, nada O farol tá assim, tá oh, assim. Baixa o saco, cuida do então, seu farol aí Então é isso Acho que é isso, né? É, Deu pra entender? Tô de... muito orgulhoso disso aqui. Sério, é. meu. Nunca imaginei. Nem eu. Aí vai vir a pressurização <risos> aqui, ó. Tem a fotinha... Ui, Como que você cerrou? Cerrou o quê? Ah, é verdade. Ah, você não, nada, não Ó. O tá. que que acontece? Ah. Uma dica. Isso aqui é uma dica, né, meu? Cada um serra de um jeito. Mas eu fiz assim, ó. Essa coisa tava aqui, né? Vamos dizer que tá aqui original. O que que eu fiz? Ó. Fábrica pitando 10 horas. 10 horas. 10 horas. O que que eu fiz? Eu catei uma fita. Vou aumentar com o lobisomem daqui a pouco que tá saindo. É. Catei uma fita, certo? Uma fita. Cola a fita aqui, ó. Bem aonde quer. Do lado aonde quer. E aí você estica ela daqui até na outra ponta aqui, ó. Pau. Você vai ter uma linha retinha aqui, ó. Não tem como errar. Acho que deu pra entender mais ou menos. Já que eu tô sem dessa fita que senão eu ia e fazer. E como que ferra? Calma. Vou... vou, vou. O que, que eu fiz? Eu não serrei com lixadeira, porque dá um pouquinho mais de trabalho, mas eu lixei com a serrinha. Muita técnica. Serrinha, tem gente que chama de cegueta. <risos> eu só conheço esses dois nomes, serrinha e cegueta. Você prende aqui, ó, e vai, mano. Ó, Devagar, dá um trabalhinho. Devagarzinho, pá. Puta, não uma tá derrotado, bicho. Aí, ó, vai na ceguetinha, dá um pouquinho de trabalho, mas ele fica bem mais... Bem mais retinho Arrotei ah, okay. Nossa Aí fica bem Crescente <risos> Fica bem mais retinho, tá? Às vezes dá um pouquinho mais de trabalho, mas vale a pena Sim, sim, É isso? Mais alguma coisa? Acho que só sou... Só? E as historinhas? Estamos de volta As historinhas, volta. não estamos tendo tempo de, de fabricar as historinhas, né? De... Sem nada Promover as historinhas Porque estamos na correria Estamos mexendo com obra, tá bom? É isso? É isso, amor É isso, é isso é isso, cabeça? É isso. Vai vai se fazer foda. mais alguma coisa. Vai se foda hum. então. Como que faz pra, pra soldar isso aí? Não te interessa. Então eu vou. <risos> Quero agradecer. Agora vai ter vídeo, hein? Comenta aí. Comenta, né? O é, que, que quer que grava e que, que, que, que nós vamos quer gravar. Que grava. Vamos tentar manter uma rotina. Isso. Se não der, vocês se foderam. Mas se der. Beleza. <risos> responder todo mundo né é tá difícil responder por causa do tempo e o celular tá todo arrombado cadê seu exemplo? celular Vou mostrar pro pessoal em casa, meu deus não sei nem como é que aquilo funciona No celular ele tem que ficar 12 horas carregando <risos> e aí ele dura umas 3 horas assim por quê? porque não, o carregador de baixo ali não funciona mais tem que tirar aí a tem bateria. que tirar a bateria e pôr naqueles carregadores assim que é assim ó <risos> aí fica 12 horas carregando ou umas 3 horas 3 horas e meia e olha lá aí não ah, se alguém se eu for responder alguém e no lugar do U, colocar o Y. Ou no lugar do J, eu colocar alguma outra coisa. Não. O 7 também não funciona. Às vezes eu vou mandar o meu WhatsApp pra alguém que pergunta, eu escrevo lá. Ah, Aí no lugar eu... do 7 eu escrevo 7. <risos> então não ligue pra isso, não. Ai, Mas tá, nós estamos tá, sendo aplicados as Deus coisas. Então ficou mais foda tudo isso? Mas cadê ele? Tá bom? Então comenta aí o que, que você quer que a gente grava. Espero que vocês me desculpem pela ausência dos vídeos. Se não desculpar também, ó. <risos> pode. Beleza, pessoal? Um grande beijo aí pra todo mundo. Beijinho, Zubidu. Bora. <risos> Bora. Tchau.